Boa rapaziada, nós já está aqui hoje reunidos, certo? Com a rapaziada do subsolo ao Teto, que está lá gravando um documentário, quem foi entrevistado, tanto equipe quanto entrevistados. A gente aqui hoje está procurando passar uma visão do trampo, além do que foi visto no documentário, tá ligado? Uma perspectiva que, tipo, só quem estava no trampo teve, tá ligado? Então vai ser bem solto, vai ser um bate-papo, vai ser um bagulho bem tranquilo. E é isso, rapaziada. Então, primeiramente, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, mano, é qual a importância desse movimento para favela, tá ligado? O que, que isso agrega nas nossas comunidades, no nosso ambiente? Quem quiser dar a voz, fica à vontade. Então, irmão, eu acho que... Qual a importância, eu não sei falar qual, mas acho que ela tem muita, tá ligado? Porque isso não é, não é normal da gente ver, pelo menos... Eu tenho 23 anos, é a primeira vez que eu estou vendo isso realmente, tá ligado? E participei. E eu acho que se, o quanto mais, mais vezes isso rolar, melhor, tá ligado? Porque eu, eu acho que a favela, o mundo e a favela tá do jeito que tá hoje por falta de informação eu acho que isso chega como informação, tá ligado? Sim. Visibilidade. Exatamente, as coisas que estão acontecendo, quem está fazendo, o porquê está fazendo, como que faz, tá ligado? E tem muita gente nos seus quartos, tá ligado? Desenhando, fazendo beats, sei lá, tá ligado? Muitas coisas. Então isso é muito... é, faz com que as pessoas tipo, saiam do armário, tá ligado? É da hora. O underground está vivo, né? Isso é a verdade. Ocupa outras molecadinhas que também poderia estar fazendo outras, outras paradas, paradas, se envolvem na, cult na cultura. Ver que tá se envolve, sim, isso é importante. Né? Uma é das também E tem o lance do, do enriquecimento da, da, da, da cidade, né, irmão? Sim. São Vicente, nós estamos tá falando aqui, tá ligado? É, tipo sempre Nós sempre tocamos nessa tecla de que São Vicente fica muito para trás e muitas coisas, tá ligado? E agora eu tô vendo São Vicente participando de muitas coisas. Eu fico feliz por isso. Mais presente. Como assim não é? <risos> <risos> São Vicente, mano, dando uma visão mais ampla de Baixada. O que que esse movimento é importante aqui pra Baixada, tá ligado? Tipo, o que que isso agrega ao nosso ambiente? Uhum. Tá ligado? O que que isso, além da comunidade, tipo, é mais a Baixada em si, tipo 013, o que que isso é importante pro 013? Uma coisa interessante que a gente tava falando mais cedo é que a Baixada Santista, por mais que a maioria seja a favela, tem, tem esse conflito né, entre a favela e o que não é favela, tá ligado? Que é tipo, o centro, a praia, tá ligado? É diferente, não é a mesma coisa. Então, tipo, essas pessoas, esses dois Paulos não se conhecem, tá ligado? Então, tipo, mostrar, tá ligado? Colocar eles ali frente a frente é, é um, uma das coisas importantes também que tá acontecendo junto com esse projeto conversar, né? Se dialogar, sim. deixar sim, de ficar sim. assim só lá no celular. Ficar na é, defensiva sim. sempre, sabe? Sempre que você, tipo, vai falar com alguém Exato. que não é da tua área, você tá sempre, tipo, mas se não da minha área, pode lembrar. A porta, a porta que tu não abre, sim. a porta que eu não abro, tu pode pode Poder, abrir, tá? tá ligado? Sim. Então, tipo, você me entende, né, LG? É. Se não só é tá constrangura. Né, é. <risos> Entendeu, irmão? Fica nessa, nessa divisão, tá ligado? E ninguém se comunica, ninguém... Quanto mais pessoas envolvidas, tipo... Nessa forma de São Vicente, Santos, para Grande, Guatão, vários babis, baixada. Né? baixada Santista. Então se todo mundo se une, é... as probabilidades disso chegar mais longe é maior, tá ligado? Com certeza. Tem oportunidade, né? E oportunidade, né? oportunidade, sim. A gente vê São Paulo, tá ligado? são Paulo, por mais que seja uma cidade caótica, tem muita coisa, São Paulo é muito rico, tá ligado, mano? Que imenso Entendeu? também, né? Entendeu? Rio de Janeiro também tá com uma batalha martelo e eu acho que nós estamos hum. tá caminhando pra isso, mano. A importância é extrema, tá ligado? Esse, esse esse movimento que aconteceu monstro tá mano queria saber também agora o que o documentário representou para vocês individualmente tá ligado tipo se foi uma voz que foi dada a alguém que tipo tava procurando esse espaço se foi alguém que tipo tava procurando além só da música para se expressar sabe Sim. tipo como como isso foi afetou a vida de vocês tá ligado como Eu acho que... fez andar a oportunidade de se ver de outros ângulos, tá ligado? De tipo, pô, eu sou, sei lá, do audiovisual, fotografo, faço artes visuais, mas ao mesmo tempo eu tô ali aprendendo com um cara, com o pessoal do rap, com o pessoal do skate, com o pessoal do bicho, olhando diversas formas que eu posso me encaixar também nesse, nesse nicho, né? E fazer isso tipo uma conexão, velho, de tipo, caramba, eu sou essa Laura e diante é isso, mas eu também sou a Laura diante é outra coisa. Mas ao mesmo tempo posso ser essas duas ou três Laura ou diversas Laura. Isso vem muito do Civeira ali, né, Igual o falou. Você tá vendo ali, você depois... Na hora que você tá fazendo ele é uma coisa, o Paulo está lá gravando, é a mesma é. fita. Até então é a mesma fita, é. daqui a pouco o bagulho sai cada hora, pá. jeito que as pessoas recebem, né, mano? Sim. Recebem, tipo, falam o que de elas debate, acharam, que elas acharam. Feedback, né? Alguém falar e falar pô, aquela entrevista lá dá. Pô, esse mano achar isso, então, pro é. procuro e então. tal. Eu, mesmo assim, eu, eu me senti muito especial participando, irmão. Tipo assim, eu nem sou um dos pioneiros, mesmo, tá ligado? Do rap aqui na Baixada Santista, mas eu tava lá. Eu pude participar, tá ligado? A gente pôde mostrar nosso serviço. De uma certa forma, sim, pioneiro também. Sim, pioneiro, era, né? pioneiro eu da época. Pioneiro da época. ali, sim. porque, tipo, eu participei do documentário da, da Street Art, né? No caso do Picho e Grafite. Então, pô, eu falei, eu não sou um dos pioneiros ele veio me procurar pra representar, tipo, tá na frente de Moração. diversos artistas que já vem de antes sim, de eu nascer. É. Eu falei, mano, é uma responsabilidade sim, enorme. Então, ao mesmo tempo que eu me senti feliz, eu falei, não, eu tenho que me jogar de cabeça é também também Eu tipo, né, peguei mano? a bike, fui lá na casa dele, que é lá na área continental, pra poder filmar, tipo, comprei material. Sim. Fiz o um esboço ali, não, vou fazer tal coisa. E é bom pra eu, tipo, tomar uma preparação é que, pessoalmente, isso é muito bom. é você se aqui, testa, né? Você fazer. vê o seu limite é. ali, não, vou dar, vou dar o sim. gás ali. É interessante. você se, se se envolve com várias mentes, com tipo, pensantes também é da hora, né, mano. você consegue expandir a sua mente também, tá ligado? é pessoalmente é falando, nossa, profissionalmente pessoal. falando, tá é um conjunto, tá ligado? é muito bom participar, né, negócios. eu no meu caso que é o skate, eu acho que a parte do skate feminino a gente já não tem muita voz em si e a gente está começando a aparecer nesse meio, então assim é, e ainda está muito muito polarizado todo mundo porque tem aquela questão aquela frase todo o opressor o oprimido quando ele ele tem uma oportunidade poder. ele quer se tornar um opressor é. então as meninas acabam fazendo isso a gente está no skate a gente pode se ajudar mas a gente não eu tenho a oportunidade agora eu tô tô tendo essa visibilidade então sabe não vou dar espaço para ela claro. para ela mas a gente tem que se unir que assim todo mundo vai crescer sim, sim. porque a gente só viu que todo mundo no teu canto, só tá dividindo cada vez mais a, a cidade, a sociedade, o teu polo. Tanto que tem o rap de um, de um certo, ah não, porque rap contra trap, então assim, vamos se unir, sei lá, até mesmo no esquece vamos se unir, a gente não tem que fazer, ah, a gente passou por tanta coisa com, não tendo oportunidade com os caras, então a gente vai fazer o mesmo com, com as minas Entendi. no meio? Não, então assim, eu, eu acho que o legal do documentário também é que ele traz o que você não quer ouvir muitas vezes. Porque você acha assim, ah, nossa, é tudo mil maravilhas, tá? Mas ele mostra o... o... tipo, não, tá acontecendo isso aqui. É, então, então ele, ele tá aqui pra te alertar, ó, oh, tem isso, isso e isso, que a gente não conversa, que a gente não fala, que a gente não, não abre espaço e tem que A gente tem que dar a nossa voz, senão vai continuar sendo a, a mesma coisa sempre, assim, a mesma bola de neve. E todo mundo no seu canto, né? Poxa, esse documentário... Trouxe isso, né? Trouxe a união dos que estão ali, mas não estão se vendo, então. Uhum. Tipo, tu vê lá outra pessoa que faz rap, tu vê lá outra pessoa que bicha, tu vê lá. Interessante. Mas vocês se conhecem. Tá todo mundo ali, tá ligado? Só que Tudo ninguém se conhece. Bom. Mano, queria falar sobre colaboração com vocês, tá ligado? É, além do trampo, né? Tipo, só do documentário. Mas é que a questão da colaboração, que a gente faz, tipo, é totalmente visível Porque sem o outro a gente não consegue fazer nada Sim. A gente quer fazer tudo sozinho, a gente não consegue, né? Uhum. Então a gente começa a abordar as situações mais próximas, seus chegados, os parceiros Então eu queria saber, mano, como é, como é que a colaboração existe no nosso meio E como nossa, ela nossa. é exercida, tá ligado? Fundamental, né, mano? A colaboração é o que tá tipo, fazendo a gente estar aqui até hoje tá? Tipo, se eu fosse um MC, montasse uma produtora Tipo, montasse o audiovisual tipo, tudo sozinho, tipo não ia ser um, um grupo. E é exatamente o grupo que traz outras pessoas, tá ligado? Um coletivo, por exemplo, o nosso coletivo tem mais ou menos 10 pessoas. Assim, envolvidas friamente 7, 6 pessoas, mas no geral, que fundaram, que tiveram ali, tá ligado? No começo, passam 10 pessoas. Então, tipo, tu vê que 10 tipo assim, pessoas trazem cada um duas pessoas. E assim, o trampo vai se espalhando, tá ligado? Deixa eu seguir naquela ideia... Então, expande não, tem não. 10 meses 10 universos 10 tá universos então é, vários, é, é um bagulho muito foda pá. colaboração e, essencial e além do profissionalismo tem o, o humanismo também né pai Sim. às vezes tem aquela ideia tipo assim ah, eu tenho essa ideia essa ideia foi foda mas ele pega e me contraria tá ligado Sim. Aí, aí na aí, hora assim eu meu caso ruim mas daí, foi bom tá ligado é. o grupo tá ligado então isso vai gerando muita bagulho muito grande tá ligado muito bom Todo mundo se... se, se acho que o, coletivo, o coletivismo aqui, ele é escasso ainda. Pessoalmente não é. Baixado, em grande se escala, é com certeza. Pessoalmente, Pessoalmente em grande escala, é. com certeza. Mas eu rap. também gosto de pensar que, tipo assim, ninguém faz nada sozinho, sozinho é. aqui, tá ligado? Eu acho que tipo, o coletivismo, numa, numa grande escala, tipo, em geral, ele é meio Escaço. escasso, mas é porque é muito amplo, aqui tem muita gente que faz muita coisa, tá ligado? Às vezes, é muita mano, gente, né? Aqui tem muita gente que faz muita coisa, quando tu começa a cantar, tu vê que vários, mano, cantam, tá ligado? Quando tu ah, começa é. a grafitar, tu vê que tipo, mano, vários, mano, grafita, tá tudo aqui e não se conhece, tá ligado? Entendi. Eu acho que a coletividade é tipo assim, vai, eu faço um som contigo, eu faço um, um bicho contigo, faço aquilo, tá ligado? É sempre ali. Ela tem vai tempo. surgindo, ela expande, mas é uma coisa que começa assim, tá ligado? teve o lance do, pensa desse lado. o empê que o DJI tá trabalhando, visceral sim da hora a ideia que ele teve, que tipo, ele, ele fez um trampo, tá ligado? Que envolve a narcose, aí ele catou e foi além, envolveu o tuia, envolveu o Flint, envolveu vários outros manos pra, fazer a, pra idealizar a capa ali, tá ligado? Isso é muito interessante, muito foda, porque os ele, mano, mostra tá? o trampo dele, mostra o trampo da narcose, mostra o trampo do Tuya, do Flint, de porra, é várias vezes. você gente, vê tá? vários elementos, né? Sim. Você vai ouvir o rap, mas você vê a opção, do, não esquece, você vê o, o grafite campo, atrás, né? cada um é tem hoje, gente. Né? Pode-se é. dizer que é o é. hip hop. É, Exato. O é hip hop, hoje, tipo assim com esse avanço de a tudo, cultura, né? a cultura do hip hop vai ficando meio para trás e vai, vai exaltando só o MC, tá ligado? Sim. Pode ver que só MC ganha dinheiro, Real. tá ligado? Mas tem o, tem o Big Boy, a Big Girl, pá, os Mano que grafita, tem vários outros bagulhos, nós tem que resgatar isso. Por isso que é bom ter esse, esse pensamento de coletividade. O central da cultura, né? O audiovisual, o então eu vou documentar isso aqui que tá acontecendo na minha região. É, e é algo muito mais simples, que é igual no Japão. É um espaço onde tem grafite, tem skate, sim, sim. aí começaram a fazer a batalha de rap. Então assim, isso vai se, se juntando, isso aqui é Ao é mesmo, mesmo tempo que tipo, são as mesmas pessoas, são outras pessoas. Também. E às é que que vezes parece... a gente não olha pra quem tá do não nosso olha. lado não. fala, não, é um skatista. Pá, Esse não lugar é aqui louco. mesmo, tá, caramba, é louco. É, Dá sim. pra sentir, tá ligado? A energia de tipo, fire. Né? Uhum. Com várias pessoas diferentes a gente... isso é sobre ocupar espaço, né? nesse é momento que a gente tá agora, né? Porque obviamente hoje em dia a gente não pode estar ocupando como a gente deveria ocupar o espaço, né? Devido a, tipo, o que a gente tá vivendo, né? que isso de pandemia Só que a gente, tipo, após isso, né? Tem que ocupar esses espaços, tá ligado? Porque a gente, mano, é o que a gente tem, tá ligado? Além do que é nosso, tipo, é o que é nosso em comum, tá ligado? São esses espaços públicos por direito, tá ligado? Porque tipo, eu pago imposto, tipo, até em pinga, tipo, cerveja, qualquer fita que eu pago, mano, tem imposto então um pouco que tem na rua também é meu, tá também é nosso, em geral. Vou puxar outra aqui. Porque as suas ainda são habitat natural do underground? Tipo, a gente tenta mostrar um pouco do que a gente vive em internet, rede social, é óbvio, porque a gente tem que mesclar as coisas essa ideia de que só pode ficar na rua emociva. A gente tem que realmente, tipo, fazer o que a gente faz e exportar pra outros lugares, tá ligado? Uhum. Pra, pra ser visto realmente. Eu acho, eu acho que não dá pra mudar o habitat natural de nada, mano, tá ligado? Entendeu? <risos> o habitat natural é habitat natural. Tá, tipo, resumo, tá em outro lugar lá, mas não tá da hora, tá ligado? Tipo, vai. O um mano do underground tá lá numa stream na rádio e tu ouve assim, pô, legal, tipo o tá ligado? O hatch é um exemplo hum. bom. Mas ele é foda em qualquer lugar que ele tiver, tá ligado? Esse é o resumo. Mas também que ele não tá, tipo, fazendo aquilo que ele fazia, tá ligado? Tipo assim. É uma parada diferente, eu acho que o underground, ele é, o habitat dele é natural, ele é na rua ainda porque ele na rua ele tá na sua essência, tá ligado? Ele tá na original. Ele é original, aquilo ali é underground. Tu ouves e fala, não, isso aqui é o under, pá. A partir do momento que tipo, o underground em si muda de lugar. Já você, não é mais. É, eu não consigo pensar nele mais como underground, ligado? Não, é não, é não é mais um realmente, né? uma cena específica, mas tipo a palavra underground, tá ligado? Tudo que é feito dessa forma, tá ligado? Tem um filósofo chamado Fusser que fala isso, não sei se alguém já estudou, porque eu estudo muito isso na faculdade. Mas <risos> Obrigatório, ele, mas essencial. Né, essencial. Ele fala sobre a forma aurática das coisas, que tipo, a cultura produzida em massa, quando ela é industrializada, ela perde essa aura das coisas, de de é, ela eu perde a essência, é a, a vira só vida, virar só entretenimento, de deixa de ciclotura, tipo, virar vira industrial, industrial virar consumo. Consum é, consum é isso é que eu ia falar, em relação, que nem o skate, que a gente começa é a, a entrar nessa parte de ah, virou olimpíada, virou um esporte olímpico e tudo mais. É, tudo, tudo surgiu na necessidade de pô, vou ocupar esse espaço, vou andar naquela borda, vou Vou dar uma, é, uma remada para sentir a vida diferente. Então eu acho mais, que é mais sobre isso, que você falou de não você estar tá comprando por estar tá comprando essa, essa essência, que não tem como comprar, você tem que viver. Então Exato. por isso que ela tão, é tão pertencente à rua, porque isso. você vive, você compartilha com os outros e porque é, ele que nem o Marcos citou, acho que essa questão de, pô, a gente paga imposto, sabe? E a gente vê que tem lugar que a gente não cabe, que ninguém cabe, sabe? Porque tem uma regra restrita, uma norma e tal, e a gente não quer norma, a gente quer, quer, é, quer viver, quer compartilhar, quer sentir essa essência, que não, tem, não cabe dentro de uma norma pois de, ah, de dinheiro investimento, dinheiro não paga. O, falando, dinheiro, não falando de indústria, né, Mano, quando a gente abre mão... Da, da, da essência ali do underground assim, e deixa ele ser industrializado, a gente, a, a gente deixa os caras dizer o que pode e o que não pode, Exato. tá ligado? Aí, aí, tipo assim, o underground sai ali, a surga. essência dele, aí os caras começam já a de destoar, tá ligado? falar o que é um underground, uhum. que é então a população cultural, tá ligado? Exato. E vários outros bagulhos assim, então, ele tem que. ele nasceu ali na rua e tem que ser rua até o final, tá ligado? Tem sim que ocupar outros lugares, tá ligado? Que o lugar sim. do underground não é só na, no DIC, tá ligado? Perto do, do canal. É aqui também onde nós está. O lance é mudar a visão do que as pessoas têm sobre o degrau. Exato. de achar que tudo é cachorro, assim, sabe? Tudo é feito, é porque... feita as coxas. Sim, pô, na quebrada, irmão. Tem aquele mano que pinta um quadro também. Tá Ligado. Que toca um saxofone, toca um sax, tá ligado. Faz uma apresentação monstra que né, o irmão, tava fazendo ali no Atabaque, Paulo Malu dançando tá ligado a gente acha que o underground é só o que meia é na canela fumando budan tá ligado esse bagulho assim é, se for pensar assim, assim o underground veio de charles bradley de vários jazz que hoje em dia a galera ouve sim. na sua bmw então assim é, o underground ele ele é base para muita coisa surgir que acaba virando é, indústria e tal, mas a gente ainda é base, sabe? Mas o habitat natural dele continua sendo É então, rapaz. Uma... É por isso que a pergunta é tipo, sobre isso Sim. habitat natural. Porque a gente pode exportar esse bagulho pra fora, a, a gente pode sair. mas O bagulho, a raiz é, dele é, é aqui, tá, tá, assim, tá ligado? Porque falam que é um underground, é um bagulho que não é pra ser visto. Irmão. É mentira. Ele é mentira, visto. tá ligado? Quem vive o bagulho sabe que é mentira. E, ele, e, irmão, quer, eu e acho... quer ser visto. E é quer ideia ser pequena, tá ligado? Eu acho que o cara que anda em de compra, compra esse, esse, essa ideia. De... Ele, ele foi iludido, pai. Né? Ele foi iludido por <risos> alguém que não quer ir ali. Né? Porra, eu não vou ali pro galho porque os caras ficam mirando estranho. Entendi. O problema é deles, Entendi. mano. Exato. O meu camarão espaço. aqui, tá ligado? Mesmo Absurdamente caro. Exato. Absurdamente caro. Caríssimo. Absurdamente caro. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o underground? Que ele vive e continua vivendo para sempre. Está é vivante, <risos> na bachada. É ele vive na é existência. <risos> ele vive na bachada. Eu acho verdade. que, em geral, né, no Brasil. Sei lá. Que A gente está aqui também, né? Mas... É que é da hora essa ascensão, né? Sentir essa ascensão. Entendeu, né? pra... irmão? O Eu sei de que o underground é está vivendo em São Paulo. Não. Eu sei que o underground é está vivo no Rio, em Minas Gerais. Eu sei quantos degraus é de estar vivo estaria lá santinho, margem, né? mas em São Vicente, irmão, estou sentindo agora só isso, tá ligado? E na Baixada Santista, tá ligado? Esse é o lance. Pode crer. Fora do que a gente falou nos documentários aí, né, que a gente tava fazendo e tal, têm algum outro trampo relativo a vocês? Tá ligado? Como assim? No... Pra sair, você disse? Cutting. Ah, sim, bastante. Tá ligado? Tipo, não Tudo tanto, mais tipo projetos, tá ligado? Eu queria que essa hora eu preciso também falar um pouco de vocês, além do subsolo, tipo, individual. Ah, uhum. mano, tu e as fotinhas lá e pai, da que você me mostrou ontem, tipo, são essas ideias, tá ligado? A ruba fatura. Arroba Fatura. Com é, a gente tem esse Robin que é fotografia, mas tipo, eu e a Laura, a gente tem ideia de criar uma linha de camisetas, shorts, meia, tipo, relacionada a street art, né? Sim. Então, tipo, tem a molecada que é do Narcose ali, por exemplo. Tem essa ideia do Diogo né que juntou para tipo, a capa do disco dele, pegou eu que grafito, aí Sim. o outro que anda de bike, pegou o outro integrante que é da narcose também e fez a capa com ele. Então assim, eu tenho a ideia de pegar é, essa marca, o nome seria Trâmite, entendeu? Porque o Trâmite é, é a o Trâmite, Trâmite. É. É. então a gente tem essa ideia de lançar, então falar sobre, tipo, nas nossas camisetas mostrar um pouco sobre a narcose sobre o picho de São Vicente, está um pouquinho é a tradição da Baixada? Quem Vamos é lançar trâmite? uma camiseta. Contar a história do nosso... É, que o trâmite, trâmite é nós, sabe? crescer é é é com o que a gente tem, ah, entendeu? Ah, que volta à questão que a gente falou de indústria, porque indústria. eu acho que, assim, a indústria, é, a gente também podia fazer muito parte da indústria, porque a gente devia mostrar o que, o que realmente é a essência, porque que nem eu vejo muita gente. Por isso que a gente que... tem que habitar esses lugares. Né, Exato, porque a gente fala, ah, porque. Não, não é pra mim. Aquela pessoa tá ali porque ela, é, é porque ela quer se aparecer. Mas, pô, se você não for lá e mostrar a realidade, você vai continuar reclamando que a cena tá sendo mal vista de fora. É. Tu não tá então tem. A cena então, né? então tem. Eu acho que tem esses dois pontos também. Aí. Então, se a gente tipo, Traz. mostrar o que a gente queria receber, o que, que a gente quer usar, o que a gente quer ouvir, o que a gente quer, quer ver. É, então... Tem que impor também essa nossa cultura. Isso, porque senão mano. também vai ser só é. pra nós underground. É. E a questão que eu acho que a gente também é, devia receber disso alguma coisa. Mano. Porque senão os caras que não, não tem nem essência vai estar tá lá. E vai estar tá sempre essa briga de, ah, você não é essência, eu sou. É. Mas eu não vou ocupar seu lugar porque eu não quero. Porque eu sou, eu sou raiz. Mas a raiz vai estar tá sempre na raiz, isso é óbvio. Mas a gente também não vai é, ocupar esses lugares pra falar, não, é assim que se faz? Já deu de fazer do jeito errado, então... Eu acho que a gente também pensa mais sobre isso, porque a gente quer vestir o que a gente não vê na rua, o que a gente não, não, não vê na, nas lojas, não vê na internet. Frequentar lugares que a gente queria. Tipo assim, Pô, poderia Sim. ter um lugar aqui de tal jeito, mas não tem. É, né? exato. É Sim, essa é, é, você... é a minha ideia, né? Geralmente às vezes a gente olha uma pessoa na rua, eu acho isso errado, né? Mas a pessoa te julga pelo vestimento. Então, se eu, tipo, eu tiver vestindo uma marca que fala sobre a narcose, eu estou usando uma camiseta. Que fala sobre um bicho de um cara que é da de São Vicente ou de Santos, enfim, da Baixada em Geral. Uhum. Quando ele for me julgar, ele vai saber mesmo que eu sou da cultura de rua e é sim. isso que eu quero mostrar, entendeu? Sim, sim. E às vezes, Dá uma que nem eu, eu já garante. conheci advogados que fazem grafite, bombeiros, eu policiais, sim. pessoas que pô, vivem em ambientes super assim, tipo, sofisticados, entendeu? Só que o cara não sai da rua, a rua é isso, entendeu? Pô, já, já vi advogado ali. <risos> a audiência é. Citando o verso do Racionais, do Sabotage, entendeu? E, tipo, ganhou a audiência. Ou seja, a gente pode ocupar, sim, os lugares, mas a gente vai continuar sendo original, entendeu? É, sim. e então, tipo, é a, essa a questão é que também não querem, né? Se tivesse um, um espaço realmente, um... É, se eles dessem oportunidade, se tivesse um investimento, certeza que a gente tava muito além. Só que uhum. aí eles querem separar mesmo que é da indústria e que é do, dos burgueses e é dos Sim. burgueses e o underground e vai estar. Ficar... Às vezes tem um teu irmãozinho teu ali que é teu vizinho, mas pensa que tu não deveria estar, tá, sei lá, tá ligado? Desfilando na frente dela, é cara, de falar, né? Pra falar que tu é Floyd, tá ligado? É tu, tu um fome. pensamento assim que alguém pôs na mente dele, ele abraçou, ele era justamente pra isso que tu falou. Isso aí que tu falou, é teatro. que tem um mano do skate. Tem um mano que ele é modelo da Gucci, de várias marcas assim, que todo mundo fica nossa. E todo mundo julga ele porque fala assim: não, mas tu tá nessas marcas. Mas ele, você não pode falar que o cara não anda bem, que ele não é essência. Porque você vê que ele tem a essência do skate. O, só, que, né? e, é. só que ele é um dos poucos que tá lá mostrando a realidade. Então, enquanto a gente não, não ocupar também tá o lugar. Ele, isso é, real. é, então. então Na hora tá que a gente bonito. não ocupar, a gente vai continuar reclamando. Aí, tipo assim, tem esse lance por projeto de vocês. O que é o Tramit. Tem a Narcose, que a Narcose não é só música. A Narcose também é design. A Narcose uhum. também é estilo, tá ligado? A olhinha aqui, ao cortar meu kit. Pura na também <risos> da margem. Né? Tem a Cut <risos> também, tá ligado? Tem um brechó, tem um brechó do Edge, né? Dos do Tem a Twift, é Story. É, tem muito bagulho. Tem, tem a um Frame, né? Mano? Que é, é, o, é o visual do skate. É a parte audiovisual do skate daqui um da nossa cena. Episódio, que, também é. tá no, que também não por um acaso, mas também tá. No... É. É. Não acredito que acaso. Gravem é é. isso. Leia o, li... <risos> o, o livro. o lixo A E assim também um susto grande. Daqui a pouco vai <risos> ter filme saindo daqui, livro, tá ligado? Muita não coisa. Mas assim, falando do que a gente é em si. É muito amplo, é muito amplo. É a Narcose, é a Cushing, é a frame, agora é a Trâmite, é a Drift Story. Mas tá tudo ali, sabe? Dentro do... Dentro da é isso, né, pai? É, é a totalidade é. do underground. É a música, é a roupa... É tudo que ela falou, né, mano? Que ela, falou, é arte, ela falou do skate, ela falou do, do jeito skate. de vestir, dos lugares pra encostar, tá ligado? Pô, eu quero ter uma cafeteria também, tá ligado? Não quero vir é. fazendo música pra sempre nessa porra. É, mas não é. quer dizer que não vai estar na sua essência sempre a música. Entendeu, irmão? É muito... Muita coisa. Até no documentário eu falei que o skate não é só você às vezes estar tá só andando, mandando manobra, porque muitas vezes você não vai poder. Mas se você ama realmente, se você tem a essência, você nunca vai se afastar. Já mas você vai estar indo. É, consumir, Você vai consumindo na música. Então tudo, é, toda hora tudo assim, se conecta de novo e volta, sabe, o mesmo lugar. Que é a família. Se a gente entender isso. Assim, Foi embora. O pessoal vai te falar. Estou <risos> dando tchau, estou dando tchau, tchau. É, é. Pô, vamos aproveitar de tchau então uh -huh. E partir para finais uh -huh. é, Mano, eu acho que tipo, fiz uma pergunta sobre o futuro, né Mas o que se espera após esse trampo, tá ligado? O que se espera após o trampo na rua, pau Tipo, que, que perspectiva você tem pra você, tá ligado? Eu tenho muitas perspectivas <risos> ó. É, eu tô vendo meu nome subir pra caralho, tá ligado? Não só o meu, mas de todo mundo que participou, tá ligado? Porque eu sei que tem muita gente que gosta dessa cultura, que gosta desse estilo de vida, só que não tem... Não tem, tem é, que... é, entendeu? Tem até acesso, mas não é aqui, pai. Quando é aqui do lado, tá ligado? As coisas mudam, irmão. Tipo assim, eu sempre consumi rap, mas era gringo, era de São Paulo, era isso, mas agora o consumo daqui, tá ligado? É diferente o, o eu é, saio na rua, é o saio na rua, eu trombo quebrado aqui faz esse também. Isso sou de São Paulo, eu consumo de São Sente. É, né? tá ligado? É, entendeu? Isso é um bagulho muito, muito foda. Acho que esse é o ponto, né? Isso. a Então, eu, eu sinto isso, que esse, esse projeto, tá ligado, de vocês, vai levar essa cultura muito longe. Muitas Mas pessoas bem, vão é, procurar saber como que acontece, quem faz, tá ligado? E acho que eu sinto só coisa boa. Mano. Eu também tenho grandes perspectivas, assim, e expectativas de que, tipo, Pô, alguém vai olhar e, e ainda mais tipo, eu estar tá participando de uma forma tão direta, tá ligado? E tipo, caramba, uma oportunidade não só pra mim, mas tipo, pro pessoal que tá participando, que tá do lado. E eu sendo de São Paulo, tá com... Nesse, nesse, nessa mediação, tá ligado? 01013, 013. Tipo, eu tá no meu perfil do Instagram, o pessoal olhar fala assim, pô, mas a mina tá lá em São Vicente, lá de Sampa, tá ligado? Que trampo é esse? Caralho, o pessoal lá de São Vicente, tá ligado? Tipo, caramba, uhum. da hora o que eles estão fazendo, da hora esse trampo deles. E eu fico mal feliz, mano, e muito grata e muito honrada de estar aqui, tá ligado? De, tipo, mano, tá na linha de frente, tá nessa resistência, falar assim, mano, tá acontecendo, tá ligado? Na pandemia ou não na pandemia. E, tipo, é isso, mano, a cultura e a favela sempre ganham. O vindo. lance da pandemia, ele, foi, ele ferrou muito barulho, tá ligado? <risos> ferrou muitas coisas, tá ligado? Só que eu, eu, eu, eu, eu tô conseguindo me movimentar pra caraca também, tá ligado? Eu acho que o animal, tá ligado? O animal. Ele consegue se adaptar, acho que é isso que difere, tá por isso que o ser humano é um dos mais evoluídos, tá porque a gente tem esse lance da adaptação, tá ligado? Então, uhum. chegou a pandemia, a gente estava com o projeto de Sociedade, dos Poetas Sujos, tá ligado? A gente fez a primeira temporada e estava querendo fazer a segunda esse ano, só que, brecou, conforme tá? aconteceu isso, brecou, só que a gente foi e deu continuação em outro projeto, que então, na forma de entrevista. A uhum. gente ainda assim conseguiu. É, a distância seguro inseguro. Entendeu? A gente conseguiu <risos> a gente inseguro. chamar outras pessoas, tá ligado? A gente conseguiu ainda assim continuar fomentando ali a cena, tá ligado? Aconteceu, Então acho que é isso que difere, irmão. Saber, saber se adaptar, tá ligado? Saber aproveitar, por mais que esteja ruim ali, saber pum, jogar a carta certa uma jogada. Exato é porque o jogo também que a gente tá perdendo, sim, né? Sim, sim. e assim, esse, esse projeto, projeto já... é a prova viva disso, né, mano? Que nem eu te falei ontem lá no Atos, o nome do de teto. vocês, tá ligado? Por mais que você esteja agregando a parte de gente, o nome de vocês tá na linha de frente, pai. Projeto. Já ali, é, o bagulho tá bonitão. Tem essa cara. visão também, né? Assim como eu me sinto acolhido, né? Tipo, no do subsolo ao teto, do, ao teto tem diversas vertentes aqui. Um faz música, fotografia outro é anda de skate. Eu tenho, tipo, essa perspectiva, né? O que eu espero, assim, pra trâmite que a gente vai criar, eu e a Laura, tipo assim, Mostrar esse, esse calor da cultura, né? Tipo, a pessoa ali que é do, da música, eu vou estar tá fazendo, sei lá, uma camiseta que foca ali no MC. O cara, pô, ele canta, ele vai estar vai tá vestindo uma camiseta underground, vai não, isso aqui é a minha identidade. Uhum. O cara que é do bicho vai estar tá colocando aquilo ali também, vai estar tá falando, pô, é, é isso aqui que eu, que eu sou, entendeu? Então, eu espero que essa pessoa que está usando a camisa sinta esse calor como eu estou sentindo aqui do subsolo ao teto, é. entendeu? É. Tipo, estando com os meus, ele vai estar, tá, tipo... Pô, isso aqui sou eu, entendeu? Eu tô vestindo o que eu sou. exatamente claro que a cultura, exatamente. é importante. Sem verdade? máscara, ele é aquilo, nu e cru, ele é isso. Eu sou a rua, entendeu? Tipo, aí, é, de tanta coisa que essa a gente tá. de tanta coisa que a gente tá passando, eu acho que agora no país, assim, em geral, a gente tá mostrando que já deu, sabe? De estar tá sempre nas mãos das mesmas pessoas, entendeu? É, na mesma, é. Sempre ao mesmo clã, porque tá todo mundo aqui. E só que tem uma voz que não é ouvida e a gente, pô, a gente tem que dar voz a essas pessoas, sabe? Dar o um lugar para elas, porque, porra, vai crescer muito melhor, eu acho que é, vai também parar essa polarização, sabe? A gente tem que começar a ouvir o outro e, e lembrar que o outro também tá do nosso lado, como eu falei, andando, é, cantando ré, o que for. Então, eu acho que isso que é da hora, porque a gente está se percebendo mais como humano e tipo deixar essa questão de rede de lado de ah, a gente é diferente não mano a gente tá tudo aqui e já deu de estar sempre nas mesmas pessoas as mesmas coisas é tem coisa nova tem coisa que sempre sempre foi sei lá espontânea essencial mas os caras não davam ouvido então a gente vai fazer seu ouvido já é e além da além da arte tem um corre né de cada um já aquela ela tinha que trabalhava no prédio ali fazendo a faxina Devido a essa pandemia, ela começou a vender mamita tá ligado? Uhum. Começou a vender chup-chup, começou a costurar, fazer máscara, tá ligado? É escuro, é escuro. Se vê de outras perspectivas. Entendeu isso que ela falou, parar de depender Doido. daquelas pessoas que vai com a nossa cara, tá ligado? E é falo, né, porque quando você vê isso, eles falam, pô, tá todo mundo desempregado, então, geral, ninguém tá trabalhando, né? É só que, é que, que é. no caso, tipo, as contas continuam chegando, né, chegada. Fazer a forma, fazer, de, fazer com que a torneira do dinheiro não venha só deles, né? Uhum. Exato. E Exato. Não, dinheiro. Dinheiro. da de dinheiro. Do dinheiro, custo, de informação, tá ligado? Esse bagulho tudo, mano. Gente, queria agradecer mesmo, não só os que estão aqui, tá ligado? Mas toda e qualquer pessoa que fortaleceu o trampo tá ligado? De formas diretas ou indiretas, porque... Muitas vezes, tipo, sei lá, a gente acha que fortalecer é, sei lá, mano pagar um galo pra eu ir um é. lugar e tirar umas fotos aqui. Às vezes, fortalecimento é muito mais do que isso, fazer. Uma troca de ideia, hum, né? Uma troca de ideia. Às vezes, tu tá meio perdido, aí tu passa a visão, pô, irmão, consegue assim e tal, já ajudou, tá ligado? Eu acho que também servir, né, se doar, que nem Sim, a gente também. acabou de comer o lanche, quem foi, quem foi a pessoa que foi lá comprar essas coisas pra Antes gente mesmo. comer o lanche, quem foi que disponibilizou as louças limpas, então, assim... É, o espaço, o teto que a gente está aqui agora, tá ligado? As pessoas estão gravando atrás da câmera, saca? É o, tudo isso, mano. O ônibus que a gente pegou para mim até aqui tinha uma pessoa que está gastando seu dia, suas horas ali servindo né, a gente. Então a gente tá tudo. ter esse olhar mais alto. Exato. Sim. E tem pessoas em tudo, né? Eu acho que é, é ver isso. A gente tem humano em tudo e a gente tem que ter essa, sei lá, mais amor, eu acho. Exato. Temos que ter mais amor. amor. Temos que ter mais amor. E gratiluz. E isso, rapaziada. Sub Valeu, subsolo teto. Baixada Santista, tudo nosso, mano.